Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem interessante O vídeo de hoje vai falar sobre o solo da Rosé Será que a YG tá mesmo cumprindo o que eles falaram? É, muitos fãs criticaram a YG dizendo que o primeiro solo seria da Rosé E o segundo seria da Lisa e o último seria da G Sul mas eles falaram que seria dia 31 de setembro E setembro já passou e estamos em novembro E tipo, estamos quase em dezembro, quase acabando o ano e cadê o solo da Rosette? É, elas concordaram que elas faziam comeback antes depois elas colocariam o full album depois Mas muitos fãs criticaram a YG e falaram que não estava cumprindo nada do que estava planejado Como o álbum também, que foi outra data, eles... É, previram pra outra data, não sei se vocês estão entendendo, mas por exemplo era uma data, eles adiantaram para outra data e tipo assim, a ID tem isso, tem essas coisas mas gente, eu não quero é, defender a ID aqui, mas tipo assim a ID trabalha muito com vários grupos, por exemplo, teve o debut do Trisuri tem o Blackpink também, que eles têm que gerenciar coisas, eles trabalham pra fazer capas de vídeo capas de quando o grupo dá muitas vídeos e visualizações Tipo assim, não é fácil, eu sei que não é fácil O Joey P é, enche os idols de comebacks, enche tudo de comebacks Eles trabalham de uma maneira totalmente profissional, muito boa Mas a YG, é, como eu fiz um vídeo do Ted falando porque o Blackpink não tem muitas músicas Bom, o Blackpink não tem muitas músicas, pessoal, resumindo naquele vídeo que Porque a qualidade da música delas são muito boas Não dizendo que a qualidade dos grupos não são boas Mas focando no, no solo da Rosé A YG confirmou que seria em setembro mas tipo assim, será mesmo? Porque já passou setembro, é, muitos fãs estão prevendo que tá em dezembro, mas em dezembro talvez elas não lancem nada é Por causa do namoro da Jennie, que a Jennie tá namorando novamente, que até foi cancelado o show também do Blackpink, que seria online por causa disso, e eu não acho que o solo da Rosé venha esse ano, talvez venha em janeiro, fevereiro ou pra março Porque tipo assim, a YG é muito louca, é capaz de vir de trás pra frente Vem primeiro da Jisoo, depois da Lisa e depois da Rosé Eu acho que o da Lisa vem primeiro porque, pelo que eu acho, que a Lisa é uma das mais populares do grupo Eles devem pensar desse jeito porque a Lisa tem as mais linhas no grupo Tipo assim, é uma coisa desconfortável confortava né, mas continuando na minha opinião, eu acho que o solo da Rosé vai ficar só para janeiro, fevereiro, março, mas a gente tem que ver certinho se vai dar certo, se não vai dar certo, se a Ed realmente vai confirmar isso. Porque se elas tiverem comeback esse ano, tipo em dezembro, elas não vão ter, acho que em janeiro, fevereiro, janeiro, elas não vão ter nada, eu acho. Em janeiro é, o rendimento de comebacks são muito baixos Eu sei que vocês sabem que comebacks em janeiro são muito baixos Eu acho que lá pra fevereiro e pra frente Tipo março, abril e maio Eu acho que tem mais comebacks, sabe? É, é tem mais comebacks Eu acho que a Rosé tipo vai lançar a música dela em março ou em fevereiro Acho que janeiro não vai lançar músicas porque, né? Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Eu só vim falar sobre o solo da Rosé Que muitos fãs estão indignados Muitos fãs estão preocupados é, sobre a carreira da Rosé, porque a Jenny teve o solo dela, gente, faz anos, e tipo assim, nada, isso foi em 2018 que a Jenny teve o solo dela, e tipo, cadê o ID? cadê, cadê o ID? ID batendo na porta jogando Blackpink no porão, gente, então deixa o like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, vai no nosso canal parceiro, é, o Vitor Nunes, ele faz vídeo de reacts, ele é muito engraçado também, além de ser meu amigo, ele é uma pessoa muito boa, então vai lá conhecer ele, e ainda me segue nas redes sociais, um once perdido. Então, muito obrigado por assistir a este vídeo. Adeus, Hani Haseia!